Olá, meus caros, boa noite e bem-vindos a mais um Desabafo. Não poderia deixar de comentar que já há uma semana temos o nosso novo presidente da República e vejam lá, o Congresso não foi tomado, a esquerda não está presa e nem o caos imperou sobre a população. Veja lá como a nossa extrema-direita é fuleira, né? Mas pronto, vida longa ao presidente Jair Messias Bolsonaro. No entanto, as críticas sempre é onde aparecer. É sempre e sempre que possível, claro, questionando... Essas medidas, de alguma maneira, extravagantes dos nossos governantes. Primeiro, parabéns pela indicação do super-ministro da, da, da Justiça. O Brasil está com vocês. E a nossa, também a nossa querida juíza Gabriela, que vai precisar de muita ajuda nossa para chegar a Bom Porto. Pois é. Agora a primeira crítica vai ficar com a inexistência de uma voz de comando única no governo eleito. Não muito o que falar do tema, não, mas todos a falar ao mesmo tempo, todos com a opinião própria, é o caos. É o caos, o controla isso ou o governo tende a implodir com o desmando, sabe meus amigos? Agora, o segundo tema vamos falar que deu mais polêmica durante a semana é a situação das embaixadas. Vamos falar de Israel e de Cuba. Primeiro, não sou a favor das medidas e já irei expor os meus motivos. E vou fazer até uma analogia um bocado grosseira para contar para contar o que eu acho. Entende? Para contar o que eu acho. E gostaria sim é de... Entender a afirmação de fazer negócios com todo mundo sem o viés ideológico. Isso se encaixa com a vontade de mudar a Embaixada Brasileira para Jerusalém. Certeza que não há ideologia nenhuma associada ao tema, já que forçou a situação foi o presidente dos Estados Unidos. Essa fica para vocês. A analogia está associada a um senhor que viveu no século XIX. Ele vivia numa cidade linda, em uma casa linda, tinha uma vista para as montanhas lindas, um rio maravilhoso. Tudo isso é herança dos seus antepassados. Um certo dia ele acordou chateado com os vizinhos, entediado com o rio e com as suas belas montanhas, e decidiu que gostaria de uma vista para o mar, meus amigos pasmes. Não se contentando com a herança dos seus antepassados, o que? Ele decidiu ocupar, usurpar casas de famílias que viviam próximas à praia. Nessa situação específica, tivemos até um final feliz, visto que aquelas famílias que estavam desalojadas se... Combinaram e, de uma maneira efetiva, fizeram que esse senhor voltasse para casa e nunca mais saísse de lá. Esse senhor, meus caros, tem nome. Tem nome. O nome dele chama-se Francisco Solano Lopes. Já devem estar entendendo onde eu quero chegar. A alguns. E para os atentos nas aulas de História, esse senhor foi o presidente do Paraguai. Exatamente. Quem sairia da casa de praia, no contexto da analogia, seria o Brasil. E os vizinhos nada mais são do que a Argentina e o Uruguai. Como eu disse... Felizmente, tivemos um final feliz, mas essa foi a guerra que mais matou na América Latina, até os dias de hoje. Qualquer semelhança é mera coincidência, sabe? Mas, no entanto, Israel foi criado no final da Segunda Guerra Mundial, e tem cerca de 70 anos. Nasceu como uma região delimitada, pelas Nações Unidas, sabe? E na, sua, e na sua existência, ela tem incessantemente procurado a tal vista para o mar. Pois é. Tem até algo de, de, de, de similar na, na, nas histórias, não tem? É isso. Ele procura aquela vista para o mar, de que maneira? tomando, expulsando os moradores que lá viviam. Mais nada. Nesse caso, o problema é que nós não tivemos um final feliz. O senhor ainda está lá. Virou latifundiário. E, pasmem-se, a revelia da comunidade internacional. Tirem lá suas conclusões. Eu vou deixar com vocês... Este, esta figura. Vejam lá, podem dar um pausa e tomem as suas conclusões. Agora, abstraindo das incoerências, esse tipo de mudança requer dinheiro, pois não? Quantas escolas, então, poderíamos remodelar com essa quantia? Mesmo que, que não queiram aceitar o meu argumento. Entende? Agora, e quanto a Cuba? Eu ia me esquecendo de Cuba. Meus amigos, deixem lá Cuba em paz. Os coitados estão lá a morrer. Tem uma vida triste. Não precisam de mais ninguém para entristecê-las mais ainda. Deixem lá eles viverem como eles podem. Agora, no geral, fechar embaixadas, até concordo, até concordo, desde que se veja o retorno para a população. Se for em educação, ó, 10. Pronto, e dessa vez fico por aqui, desejando boa noite e até a próxima.